Boa noite pessoal, seja bem vindo ao canal Dark GAMER, eu estou trazendo mais um vídeo de Warframe pessoal, e o vídeo de hoje eu vou -te apresentar para vocês a build da Saren Prime, e com ela também vou apresentar uma pequena build criada para Astila, quer dizer a build não está tão completa assim da Astila, mas é a arma que estou usando para utilizar no momento com a Saren Prime. Que vai fazer a equivalência à build e aos ataques da Serene Prime no momento, ok? Pessoal, não vamos demorar muito, ok? Uh, primeiro eu vou apresentar a build Astila. Uh, não, aqui foi um engano meu. Upo, pessoal, já para avisar que os mods não estão roubados, eu só queria com esta build aqui uh, ganhar um ter viral, ok? Como vocês podem ver aqui embaixo, ter o status viral. Então a gente tem o Prime made point temos o Shot Shower, uh, uh, pff, tanto faz, o Accelerate Blast, um, devia estar ao par também, temos o Contagion Spread, pronto, uh, contando essa build pessoal, uh, os modos precisos aqui é este aqui, e algum diz que havia, cadê o outro, uh, eu acho que tem mais um modo aqui para Infestation, pronto, mas passando mais ao lado sim, o modo, cadê o modo de congelamento? Uh, uh. Está aqui então pessoal para termos o, o status viral a gente precisa do sling sh e o, o spread ok para ter o aqui o estado viral depois a gente tem o charge o, Char o shell, shell para dar dano um finalizador e temos o hell chamber e tem, uh, também temos aqui o Hunter minute e ponto uh, pessoal o que a gente queria mesmo ter aqui o que eu gostaria de ter trazido nessa nessa build aqui era mesmo o estado viral ok para nos ajudar uh, quando a gente vier a destruir um, os poros da, da Sarin, a gente ganha mais damage, consegue causar mais damage nos inimigos ao explodir os poros. Ok? E vocês uma dica pessoal aumentem os vossos modos para o nível para o nível para R máximo ok para poderem causar mais dano depois ok não sigam esta build da Astila ok eu vou tentar melhorar essa build depois vou trazer para vocês uma build em específica da Astila ok agora vamos apresentar a build da Siren Prime então para começar a gente tem aqui como uh, Auras o Cruisive Project como sempre, é o modo sempre pode destacar para o assim como a Siren. Depois temos o Quatching Drifting que vai um, extrair mais chance da aura um, para força e mais aura de eficiência. Ok, temos o Flating Experience que vai nos ajudar mais na eficiência. Que okay? é como vocês podem ver, temos 140 de eficiência. Temos a Strength Line para a habilidade de range que vai nos aumentar a distância. Temos a Strength Line que vai nos ajudar na eficiência também. O Blind Range que vai nos ajudar na força temos o Quick swing, que quando a gente recebe o dano vai nos ajudar também na eficiência orden okay. para nos ajudar com a de Range Que é supostamente a duração, não, o alcance de uh, Fortitude que vai nos ajudar com 50% de força e Entity 5 que vai nos ajudar com mais 50% uh, 30, mais 30% de força Ok pessoal vendo bem aqui a gente tem o seguinte 15 de duração 140%, 140 de eficiência 235 de duração Não de duração não alcance e Strange que é uh, Força é força ok que temos 210 Ok pessoal Essa build pode sim ser melhorada ok Eu vou, tra vou trazer uma versão melhorada Mas antes deixar um aviso já para vocês pessoal Basta passar no final do vídeo Uh, outras builds em imagens que podem ser melhor que a minha, que foram passadas por uns amigos meus, para vocês também poderem ter conhecimento de outras builds melhores, ok. Pessoal, eu vou deixar aqui uh, para vocês uma demonstração uh, minha a usar essa build em Idon. Ok, eu só fiz duas ordens, mas antes disso, pessoal, um aviso muito importante: quando forem usar esta build que está aqui da Sain, vai num squad full. Nunca façam uma missão sozinho. Porquê? Porquê? Porque usando esta build com o squad, vocês têm mais hipóteses de causar mais demonos inimi nos inimigos do que estarem so a fazer a usar solo. Ok pessoal, sigam o meu conselho porque vocês vão se servir em qualquer missão. Esta build vai limpar o mapa mesmo. Não se preocupem que esta build vai vos ajudar a limpar o mapa mesmo. Sem qualquer problema. Tanto na primeira ou segunda. Que até a quinta hora. Até décima hora vocês vão limpar o mapa à vontade. Mas pessoal, um ponto tem que é. Uma consideração que eu nesta build é o seguinte, é o tempo duração da duração da segunda skill Porque o tempo vai, é muito pouco, vocês não vão poder uh, usar muito a segunda habilidade, porque ela vai sempre desaparecer O tempo máximo é de 5.9, que dizer é 6 minutos Então vocês tem que aproveitar logo os 6 minutos, ser muito rápido mesmo a usar os spores, a disparar com as armas, ok? Para não conseguir causar muitos damage nos inimigos Então fica com esta pequena apresentação deste vídeo que está aqui a decorrer e não esqueçam pessoal, deixem o vosso like, o vosso comentário que é importante para ajudar o canal, ok?